Olá, tudo bem com você? Prazer, meu nome é Felipe Cardoso. Seja bem-vindo a mais um vídeo. A mais uma dica para ser potente na cama. E no vídeo de hoje eu vou te passar 4 alimentos afrodisíacos que melhoram o desempenho sexual. Então se você já gostou do assunto do vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like e se for novo por aqui, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma dica aqui no canal, tudo bem? Sem enrolações, bora pro vídeo. Quem nunca ouviu falar que ostras, vinhos e morangos são ingredientes perfeitos para esquentar o jantar a dois? Isso não é apenas um mito, esses outros alimentos afrodisíacos funcionam como estimulantes sexuais e garantem uma noite gostosa, não apenas no sabor. Ficou curioso né? Para saber quais são os itens que não podem faltar para esquentar um encontro romântico, confira no vídeo. O primeiro alimento que não pode faltar no dia a dia são os ovos. São diversos os fatores que fazem do ovo um símbolo da fertilidade. Um deles é o teor de proteínas de alta qualidade, que dão muito mais energia. Além disso, contém vitamina B6, que ajuda a equilibrar os hormônios. Então os ovos é uma ótima opção. O segundo alimento é a banana. Você já reparou como as formas de alguns alimentos se assemelham com as partes do corpo humano? Não é coincidência. A banana, por exemplo, é fonte de nutrientes como vitamina do complexo B e a enzima bromeliad, que colaboram com o aumento da libido masculina. Terceiro alimento é a tangerina. Essa fruta, assim como a laranja, é fonte rica em substância chamada folato, que regula o humor e deixa a pessoa mais animada para ter relação sexual. Esse alimento também seria uma ótima opção. O Quarto e último alimento é o café talvez não é um alimento tecnicamente é uma bebida mas bora pro vídeo sabe aqueles dias em que você se sente sem energia para fazer sexo a dica é tomar duas xícaras de café tá ok a cafeína é um estimulante sexual por ativar o sistema nervoso e conferir muito mais energia Bom, esses são mais uns alimentos afrodisídeos que melhoram o desempenho do homem na relação sexual. Se você sofre de impotência masculina e disfunção erétil, essa dica irá te ajudar um pouco a combater a impotência sexual. Lembrando que a cura definitiva que me curou da impotência masculina está no primeiro link da descrição. Se você quer acabar com isso de uma forma rápida, clique no link para você se curar de uma vez por todas, tá ok? É um método garantido, nunca revelado por médicos no Youtube e pela internet. Tá ok? Clique lá para você saber mais como funciona. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like e se inscreva no canal. Se for novo por aqui, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse conteúdo e até o próximo vídeo.